De fora. Olá, amigos. Um beijo gostoso no coração, muita voltar, paz, mundo, muitas mundo, energias positivas. Se já se inscreveu no canal Mais Brasil, se você ainda não vai se inscreveu, se, se inscreva, ative o sininho para que nós, nós possamos mais Estamos aqui exatamente para falar com o pessoal de e Não o partido de Bolsonaro, tem Deus eu sou coordenadora dessa ação que está acontecendo aqui. Eu sou coordenadora do Estado do Pará. Pará! Isso! Vivemos de hoje uma longa Aliança pelo Brasil. Porque nós precisamos de fato criar a casa dos conservadores. O Aliança pelo Brasil ele é o primeiro partido de fato conservador. E é muito importante que nós que somos conservadores, mas somos parte dessa história. Como então, vamos fazer história hoje aqui? Aliás, hoje aqui, a história está sendo pouco Qual é o recado que você manda para o resto do Brasil, para aquelas pessoas que não conheceram a tocha? Assim? Oh, Ó, meu amigo paraense e é a você de todo o nosso país, venha junto conosco, nos procure em seu estado, procure o um representante, procure a sua caixa postal, entre no site aliancapelobrasil.com.br e traga a sua ficha. É importante que se entregue a sua ficha para um representante. Porque, infelizmente, as nossas assinaturas digitais não foram aceitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, nos preocupem, vamos juntos, construir a casa de conservadores. O que, será? O, que, o que eles vão achar agora para não aceitar? De tudo eles procuram achar, mas nós estamos fazendo agora as fichas com todo, é, seguindo a risca, todos os critérios. Ou seja, você preenche ali, no letra de forma, você assina, você entrega, Leitor, nós entregamos, fazemos todo o processo e mandamos as cartões eleitorais. Vamos explicar: isso não é uma filiação, isso é, filiação. Isso é um acolho. Isso, exato. Para que o Aliança deixe de ser apenas uma premiação e passe a ser a nossa casa, o Partido Aliança pelo Brasil. Nesse momento, ninguém está sendo fiado. nós não estamos fazendo como se fazia a. Estamos a assim, ser partidos aí que já filiavam. Não, essa é a nossa casa, nós só estamos apoiando a criação da Aliança do Brasil. A criação aqueles irmãos, aqueles amigos, estão espectadores, vem depois. Ainda porque não tem como o nosso querido Sair Bolsonaro se candidatar tá pela Aliança do Clássico aí. O vai fazer o seu sucessor pelo União. Sim. É isso? Sim. E o sucessor dele é claro que vai ser a gente boa igual eu. Então, assim, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Agora, Agora vai? Agora vai. Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. E hoje vamos fazer história aqui com mais de 100 mil fichas quadrados. Deus do então, Beijo no coração, volta a qualquer momento.